Uma boa tarde, sou Maurício Malcoca hoje vou fazer um vidinho, um vidinho aqui das varionicas aqui é um material que nós produzimos ele e o Edson aqui é que vai gravar então vamos vou pegar as inteiras essa aqui são as varionicas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 As varas, elas, elas manifestam um fluxo invisíveis de radiação, quando você passa, por exemplo, uma radiação, uma energia que vai até elas, você não vê, mas elas estão com a energia, portanto que quando você passa um comando para elas hoje, você pega elas, leva elas embora coloca elas na mochila e leva embora, no outro dia elas ainda estão com esse comando, se você não mudar o comando dela, ela está com aquele comando.